E aí, tudo bem contigo? Hoje, a gente vai falar aqui nessa videoaula sobre as orações subordinadas. Para entender a relação de subordinação dentro de uma frase, a gente precisa saber com antecedência, ou pelo menos relembrar, o que são orações e períodos. Você lembra? Bom, as orações são elementos comunicativos que surgem em frases no nosso dia a dia, tanto escritas quanto faladas. A característica das orações é a de sempre possuir pelo menos um verbo servindo de núcleo para a frase. É em torno desse verbo, é em torno desse núcleo que a oração criará o seu significado, transmitirá o seu objetivo comunicativo. Já os períodos surgem como períodos compostos ou como períodos simples, se diferenciando pela quantidade de verbos que constituem o sentido da frase. Um período simples possui apenas um verbo, já um período composto possui mais de um. Vamos entrar, então, no conteúdo da aula para compreendermos como as orações subordinadas funcionam, compreender, então, a relação de subordinação que iremos ver nos elementos das frases. Bom, um período composto por subordinação é aquele período que é, diferentemente do período simples composto por mais de um verbo e que, além disso, conserva uma relação de subordinação. Bom, vamos ver isso melhor compreendendo como funciona esta subordinação. Em uma frase, nós temos diferentes elementos que servem para a construção da ideia do que está sendo dito. Na frase, ele colheu as sementes que plantou, por exemplo, nós temos uma relação de subordinação entre um trecho e outro, a subordinação, em orações subordinadas, aparece dividindo a frase em dois elementos, que são eles a oração principal e a oração subordinada. Com a oração principal, nós temos a ideia que será transmitida na frase, a ideia que será complementada ou ampliada pela oração subordinada. A oração principal, então, é uma espécie de raiz da frase, de núcleo, de onde se inicia a ideia. Já a oração subordinada é aquela que serve para completar ou para ampliar o significado da oração principal. Ou seja, a oração subordinada é aquela que sempre vai ter uma relação de dependência para com a oração principal. Compreendeu? Como na frase que eu colhi de exemplo, nós temos uma relação de dependência entre os trechos. Bom, vamos ver, então, alguns exemplos com mais atenção para compreendermos melhor como funcionam as orações subordinadas, beleza? Bom, com estes exemplos, a gente vai conseguir discutir e compreender melhor como funciona a relação de dependência, de subordinação, entre as orações de uma frase, tudo bem? Eu tenho medo de que ela viaje novamente. Bom, Percebendo com atenção, a gente consegue ver que, de pontuação, a gente só tem o ponto final, terminando a frase, certo? Não temos nada que possa indicar outro objetivo comunicativo. Vamos, então, tentar prestar atenção nesta construção, nesta frase, e entender por que nela temos dois elementos distintos, aquele que é o principal e aquele que é o subordinado ao principal. Bom, se eu disser para você que eu tenho medo, você vai entender muito bem o que eu te disse, certo? Mas você talvez não compreenda do que, que eu tenho medo. Se eu disser apenas que eu sinto medo, que eu tenho medo, você se perguntará automaticamente, e talvez fará a pergunta para mim, do que você tem medo? E aí eu te responderei de que ela viaje novamente. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, nesta frase, nós temos uma relação de subordinação entre o trecho Eu Tenho Medo, que transmite o objetivo comunicativo do enunciado, e o trecho de que ela viaje novamente, que serve para complementar o trecho que veio primeiro. Percebeu? Aqui, então, nós temos a oração principal e a oração subordinada. Bom, vamos ao segundo exemplo, então. Nele, temos a frase Preciso praticar algum esporte porque estou muito sedentário. Talvez já tenha ficado um pouquinho mais claro para você a diferenciação dos elementos dessa frase. Pensando em oração principal e oração subordinada, você consegue diferenciá-los aqui dentro? Bom, vamos ler juntos e dividi-los como no primeiro exemplo. Preciso praticar algum esporte porque estou muito sedentário. Bom, percebe que existe aqui uma correlação de causa o que eu estou dizendo com esta frase é que eu preciso praticar algum esporte. Ela poderia terminar por aí, já faria total sentido, mas eu decidi ser ainda mais explicativo, ser ainda mais claro com o meu intuito de praticar algum esporte, dizendo, então, que o meu motivo é que estou muito sedentário. Percebeu? São dois elementos dentro de uma frase que se complementam caracterizando uma relação de dependência por parte da oração subordinada para com a oração principal. Tal como no exemplo anterior, a casa que foi construída pelo meu avô é muito antiga. Nesta frase, temos também mais um exemplo de oração subordinada. Repartindo a frase nos trechos que estabelecem relação de dependência, nós teríamos os seguintes elementos. A casa, que faz parte da oração principal, que foi construída pelo meu avô, que faz parte da oração subordinada, à oração principal, é muito antiga, que é o restante da oração principal. Bom, Nesta frase, a oração subordinada, que aparece no trecho que foi construída pelo meu avô, aparece subordinada à oração principal, que é a casa é muito antiga. Este trecho, que aparece bem no meio da frase, serve para ampliar o sentido da frase principal. Eu poderia simplesmente dizer a casa é muito antiga, porém, você não saberia de qual casa eu estou falando. Portanto, introduzir o elemento que foi construída pelo meu avô serve muito bem para nos dizer de qual casa eu estou falando. Além disso, o efeito desta oração subordinada é também de ampliar o sentido do enunciado principal já que o seu objetivo é o de transmitir que a casa é muito antiga. Dizendo que ela foi construída pelo meu avô, eu estou ampliando este sentido. Bom, nesse vídeo, nós falamos sobre orações subordinadas e vimos alguns exemplos para compreender como elas surgem nos textos que lemos ou até mesmo nas conversas que temos no nosso dia a dia. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se vê, então, no próximo vídeo, tudo bem? Até lá! e bons estudos.